Eu acho que o funcionamento político através da arte ele tem mais flexibilidade, ele é acolhedor, ele traz para perto as pessoas, inclusive quem discorda da gente, mas está a fim de ouvir e a música, por exemplo, ela invade os lugares né? Então não adianta, não é um textão de Facebook, ela vai invadir a sua casa pelas paredes e as pessoas vão ouvir o que a gente tem para dizer. E a gente não é violento, não tem... não tem agressividade, não tem incitação ao ódio. A gente tá aqui pra, pra... fazer arte, pra divertir, se divertir, pra questionar e pra acolher todo mundo, entendeu? E ter ouvido falar do meu pai, dos amigos dos meus pais que sumiam nas turnês. Ele saía com os amigos com uma banda pra tocar no Projeto Pixinguinha Brasil inteiro e de repente fulano sumiu. É uma situação que ninguém quer. Ninguém quer ver isso de novo, pelo amor de Deus e... Enfim, a cultura tá aí para isso e já mataram nossos artistas. Já mataram e torturaram nossos artistas. Mas a gente não vai deixar isso acontecer. A gente não vai ficar com medo. A gente não pode ficar com medo. A gente tem que ter coragem e doçura. Eu acho que o governo tem sérios problemas, sérias falhas, claro, com certeza. Mas os ataques são nitidamente é, movidos por questões que não, vão de, que não são puramente essas, né? Tem essa disputa de interesses, está com a gente no meio, está estragando a vida da gente, está botando a gente em risco, está botando a democracia em risco. E, e realmente é insatisfatório, mas não é motivo para tá perdendo um jogo de futebol, pegar a bola e sair andando. A bola é minha, o campo é meu. Não é assim. A, é, as pessoas foram eleitas, né? Por um por voto popular. E não estão ali à toa, entendeu? Então não adianta dizer o campo é meu, a bola é minha e sair por aí. E é o que tá acontecendo na política hoje em dia, que é uma coisa muito triste, assim. <risos>